A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Irmãos, em resposta a gestores desequilibrados, desviados da nossa IADPE, e em resposta também àqueles pobres irmãos que estão cegos para a verdade, que defendem com tanta veemência erros, equívocos, e chegam até a defender os salários milionários deles, a ponto de dizer, meu pastor tem direito, meu pastor merece esse salário, em resposta a essas pessoas, irmãos, com muito amor a esses irmãos que estão cegos ainda, não abriram os olhos para a verdade, eu quero dizer o seguinte, irmãos, que esse grandioso trabalho que vem sendo realizado por centenas e até milhares de homens e mulheres de Deus, sérios da nossa IADPE, e que o gestor Ailton Júnior fez questão de faltar com a verdade naquele seu vídeo catastrófico de seis minutos, em que ele tenta, a todo custo, desqualificar as informações verdadeiras sobre o seu salário, sobre aquele contra-cheque e as suas vantagens de marajá, né? ele chega a dizer, abre aspas, umas cinco pessoas aí estão difamando a igreja e o pastor. Mentira do senhor, gestor Ailton Júnior que ninguém é louco, pelo menos crente sério não é louco difamar a igreja, nem difamar pastor. Mas sim, homens e mulheres sérios que conhecem a Bíblia estão prontos para defender a igreja e denunciar pecados e desvios de conduta de quem quer que seja. Portanto, Ailton Júnior, não são apenas cinco pessoas, mas são centenas e milhares, são aqueles sete mil que ainda não dobraram o seu joelho perante o regime ditatorial e tirano dos acabes da atualidade. Irmãos, esse grandioso trabalho que está incomodando os caciques do poder na nossa igreja, meus irmãos, começou lá atrás, há anos, quando a nossa querida irmã Flora Lúcia, que é advogada, inclusive, ela foi a primeira voz corajosa e, diga-se de passagem, uma voz feminina que se levantou contra esses abusos cometidos por essa atual presidência da nossa ADPE. Quando a nossa irmã Flora Lúcia, por ocasião da votação forçada, imposta pelo Ailton José Alves e sua turma, que empurraram de goela abaixo dos membros da igreja e dos obreiros o atual estatuto fabricado por eles e para eles, a nossa querida irmã Flora Lúcia, por perseguição dessa turma que aí está, foi excluída na nossa ADPE por não aceitar esses desmandos que hoje estão vindo à tona e todos estão tomando conhecimento. Pois bem, irmãos, desde essa data que a irmã advogada Flora Lúcia se levantou contra esses abusos e violações praticadas contra os direitos individuais e fundamentais do cidadão, nesse caso dos membros da nossa igreja, que ela foi disciplinada e excluída da nossa IADPE E só não apanhou do advogado Antônio Peixoto, aquele né, que fez aquela postagem com ameaças veladas, achando que está tratando, lidando com criança. Aquele que é conhecido por muitos como truculento. Né? Ele literalmente humilhou a nossa irmã Flora Lúcia. Por isso ela se calou e saiu da reunião, porque esse Antônio Peixoto foi tão violento com a irmã Flora Lúcia, usando as palavras que foi um absurdo, irmãos, um verdadeiro abuso. Inclusive, isso foi o motivo da disciplina da nossa irmã. Ou seja, os valores, irmãos, da nossa igreja estão invertidos, pois quem deveria sofrer alguma disciplina ou punição deveria ter sido Antônio Peixoto. Mas, na verdade, amados, isso só aconteceria se nós tivéssemos à frente da igreja um pastor de ovelhas sério de verdade e não gestores e homens coniventes com o erro e com a parcialidade. Finalizando, amados... Tudo, que é, tudo o que está acontecendo hoje começou lá atrás, com a nossa querida irmã Flora Lúcia, mulher de oração e fé, mulher de coragem à luz da Bíblia, e que até hoje continua orando, irmão, servindo a Deus com alegria na Igreja Batista, e ela diz, viu, como muitos homens e mulheres sérios da nossa igreja, abre aspas, Deus está agindo, sem dúvida, irmã Flora, sem dúvida, irmãos, Deus está agindo. Pois ao longo dos anos, Deus vem falando de várias maneiras e tem falado nesses últimos dias com muita frequência no meio da nossa igreja, no círculo de oração, onde Deus ainda usa vaso em profecia e na palavra. E abra-se um parênteses aqui, que as profecias na nossa igreja foram enterradas por essa gestão. Sabe por quê, irmãos? Porque eles têm medo que Deus use homens e mulheres com poder, para apontar os seus erros e os seus pecados escondidos. Mas Deus ainda tem aqueles sete mil que não se dobraram perante Baal. E Ele vem falando nesses últimos dias, no meio da nossa igreja, irmão, sobre esses gestores desviados que estão oprimindo o povo de Deus na IADPE. Sobre essas pessoas que não atentam para essas verdades, e não atentam, irmão, para essas verdades quem não quer ou quem está contaminado pela grave enfermidade chamada Ailtite Aguda, que foi disseminada de leste a oeste e de norte a sul por todo o estado de Pernambuco e no campo missionário, inclusive, por esse sistema ailtiano implantado pelo atual gestor-presidente da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco, Ailton José Alves, há quase 20 anos. Mas lembrem-se, irmãos. Deus está no controle, está se levantando do trono para a glória dEle. Bendito seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.